A esfera acabou e os novos tripés de iluminação já chegaram aqui no estoque da Worldview. E olha, a gente tem alguns modelos novos como esses aqui, que tem amortecimento a ar. E é deles que eu vou falar hoje pra vocês. Música Então bora lá falar do tamanho de cada um desses tripécios, porque isso é muito importante na hora de estar tá decidindo qual finalidade você vai dar para eles, tá? A gente tem quatro modelos, sendo três de ferro e um de alumínio, tá? Os modelos de ferro têm 2 dois metros, 2,80m dois metros e 3 metros. Já o modelo de alumínio tem 2,60 m. Nos modelos de ferro, você tem um suporte a carga que varia de 3 quilos até 6 quilos. Já no modelo de alumínio, você tem um suporte de carga de 6 quilos. É muito importante que você veja o suporte de carga do tripé antes de fazer a compra, né? Porque os tripés mais leves, obviamente, são feitos para equipamentos mais leves, né? Como ring lights, iluminadores mais leves. E os tripés de iluminação mais robustos, né? Eles são utilizados até mesmo para você colocar fundo infinito, como a gente está utilizando aqui, né? Colocando o suporte para fundo infinito e a barra de fundo infinito aqui. Então eu posso ter aí um fundo infinito móvel pelo meu espaço, pelo meu ambiente. E como eu disse para vocês no começo do vídeo, o grande diferencial desses modelos aqui é ter né, o amortecimento a ar. Então se você solta uma das sessões, ele não vai cair de uma vez, ele vai cair bem devagarzinho, evitando aí possíveis acidentes. Para adquirir o seu já sabe, é só entrar no nosso site. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para não perder nenhuma atualização.